Olá! Você está iniciando a disciplina Leitura e Produção de Textos, que tem a carga horária de 85 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de desenvolver aspectos teóricos e práticos relacionados à leitura e escrita dos mais diversos textos, e tratar de componentes específicos da metodologia científica. O conteúdo programático está organizado em cinco módulos. Módulo 1 Noções Essenciais sobre Língua e Texto. Módulo 2 – Estrutura e Conteúdo dos Textos. Módulo 3 – Produção Textual. Módulo 4 – Fundamentos da Metodologia Científica. E módulo 5 – Organização do Trabalho Científico. Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá Acessar o cronograma e as leituras obrigatórias. Assistir às videoaulas do módulo acessar e explorar a curadoria de conteúdos extras, participar do fórum de discussão, realizar a atividade de check-out de presença e realizar a avaliação do módulo. O Ava da Disciplina está organizado em trilhas de aprendizagem, e na medida em que você cumpre os requisitos, ele libera as atividades e recursos em cada módulo.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 licenciada em Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu também cursei mestrado e doutorado em Língua Portuguesa. Atualmente sou professora da UFMS no campus de Cochino. A disciplina de leitura e produção de textos dedica-se ao estudo de ideias fundamentais em torno das noções de texto e língua, bem como a preparação e a organização para produzir um bom texto, o que inclui aprender sobre alguns fatores de textualidade, como a coesão, por exemplo. Além disso, a disciplina trabalha também com a área de metodologia científica, para que você possa conhecer métodos e técnicas de pesquisa e estudar alguns gêneros textuais específicos da área acadêmica, sem esquecer da relevância da ética em pesquisa. Esta disciplina, como parte do seu conteúdo de formação comum,